Se você não escuta no CSGO, dificilmente você consegue jogar bem. Afinal, é com o som que você percebe o inimigo se aproximando, se afastando e até preparando algumas granadas para serem lançadas. Agora pense em uma partida de CSGO, ninguém te escutar. Você pode correr com faca na mão e tudo. Cada passo seu, independente da velocidade que esteja andando ou correndo, será 100% silencioso, não emitindo absolutamente nenhum som. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Esse é o vídeo de hoje. Um competitivo onde ninguém, absolutamente ninguém, escutava. Olha isso, tomou uma na boca. Linda. O é Olha o Rian, velho. Matei. Bomba aqui, bomba aqui. Pega de faca.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 meu sonho é ter um milhão de inscritos, então, por favor, se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo. Eu realmente ficarei muito grato. Bora, galera. Eu vou rápido aqui esse áudio. Aí, galera, pra quem acha que o, o grupo acabou, ó, Polex, Alex, Felipe, e Cachorro juntos, mano. Essa Meu Deus, me f***. Vou correr daqui, é, bem, Pode ir pra B. Tá, saber. tá, tá, tá. Tô aqui, Ria. Me dá um mão, pega caga aqui, ó. Mila. Ice cream, mano? Que que é isso? Que é pele, Ria? Que é pele? Não sei não. Eu... Tem aqui, gente. Vamos, me trava, meu amigão. Amigão. <risos> Calma aí, aí, ó. GG, GG, Calma aí, família. Esse, aqui. esse cara tá macio. Tá com os pais mais. Hum, é o ice cream, mano. Caramba, o time, que é merda. Relaxa, nós mas... ganhamos. Faz ah, o seguinte, é Felipe, esmoca uma caverna. Eu bem de jeito. Oh. Já me contou dessa, hein? Essa você não contou. Cara, tira esse revólver, parça. Que que é isso, meu mano? Eu esqueci, velho. É, tem prata. Nossa, meio, cara, meio, meio, meio. Meio, tira a cara meio, tira a cara meio que eu vou pegar a costa Bomba aqui, bomba aqui Pega de faca Tira a cara, tira a oh, cara yeah. Ah, tem, tem, ah, janela, já... Mercado já, oh, velho, que, que susto foi. Tá aqui, achei, Ih, tomou É o Coringa ah, sério, Azul? Pelo amor de Deus, mano. Ah, velho. Que, que, que é que isso? É Felipe, me dá aquele Ai. pé. Prepara, tô chegando. Já tem um meio. Ai, meio, meio menos que do time, Rafa. Ah, Pinei, ah, mas matei. É é tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Base. Tá na base, Felipe. Tá na base, Felipe. Não, não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Nossa, mano, olha que apelão, Deus, velho. Que isso, Pelo amor de Deus, velho. É muito apelão, mano. Banguei, não vira. Chicote, pega o chicote. Ferrou. Ui. Nossa, eu pensei que tinha subeu. Eu vou, vou smocar a liga oh, aqui. Vou liga. Nada B, Felipe. Oh, Peguei, Felipe. mano. Não é possível que os caras não perceberam, perceberem. Tudo lá, Ria. Tudo banco Ria. É, banco, Ria. Banco, banco, banco, Ria! Banco, banco, sanduí, sanduíche, sanduí, um, sanduí. Desafio de uma bala só, Ria. Ele tá sem capacete. One tap. One tap and not more. Oh. Meu oh. Deus! E, papai. Tá tirando, mano Você vai fazer desafio pra mim, amigão Mais um caverna, valeu Tá, deixa, deixa entrar, deixa entrar que eu tô costa, galera Tira a cara da. Ai, ai, ai hum. Esse tá na brisa O Queen tá na brisa, tem mais um lá Vai, pescoço Ai, pescoço, ai, não, mais um, um lá cego. Dois lá, dois lá, dois lá Mais um, mais um, mais um Vinda, Felipe, Eu vou ruxar a né, caverna, tô... rapaziada Ela é muito zico eu, eu Caverna é minha Cara eu tô acertando tem todo o rosto. Pode não, ter não, palácio, não, viu? Não. Tô tapete, Costa. Ele pegou Costa. Acho que eles estão ligados já no esquema. Bota na tela, Rian, bota na tela. Tá na tela, tá na tela. Sobe aí, tem filho. Só aí. Tem velho. Velho. rosa? Vai, Colex. Vai, Colex. Pega eles, Colex. É dele. Vou pegar na faca. É ele quer. Ah, eu se vai. Vai. Que isso, mano? Valeu, valeu, valeu. Matei aqui um rato. Matei um aqui Tá peixe, tá peixe, peixe. Boa Boa, rapaziada, Ola. linda Maravilha Linda Olha o Rian, velho Matei Bumba aqui, tá, galera? Só vale no escopo, vai Rian, veio comigo Cara, isso vai dar um problema, mano. Ai! Ah, ele tava embaixo de mim, mano Ó, oh, ó, oh, o Lucão Ah não, Lucão Humilhou o esse x1 free. Linda! Boa! Maravilha! Nada é palácio, galera Agora eu fui um nilba, agora, um agora eu fui um idiota Agora eu fui um idiota Tem caverna Vamos ganhar isso pro vídeo do Rian, velho Banguei oh, A yeah. Rian Ele tá me humilhando de esse forma indireta, não, é não sei gente, por que... Aqui na esquerdinha, linda, felã. Sei que tinha sido o que o do Polex, cara. Ah, tá de uau Ele tá de UAL. Pode tocar no vídeo, galera. O cara tá usando uau um Não tô em nada, velho. Ah, tá cheatado. Ai, ai. Tá Esse cara tá suspeito. Ai, tem AWP aqui. Matei meio. Quem Fimbango meio. Tem rato aí. Vai, vai, trolla aí quem tá atirando em mim. Liga. Ai, mais, gente. Mais. Valeu, valeu. Ai. Não Ai, sou, sou galera. É não, eu que sou. Tá lá, Felipe. Oi. Ah. Ai, valeu. Maria. Nada, meio. Ai! Tem aqui, meio. Tem meio. Alguém tem coletinha na eu Eu tenho, eu tenho. Tem aqui, gente. Tem aqui, morri, morri, morri. Morremos, morreis. Boa, Rafão. Boa, Run. Oh, é. Boa red run. mais um. Galera, é B, é B, é B, B, é B. O Filipe arruchou. Red, Red. Esse cara tá querendo. Ei, tem, tem, play, tem, tem, tem, tem. Vou roubar minha mentalidade. Que isso? Eu acho que tem cara mercado. Sou eu, mesmo. Ah! Tem mercado mesmo. mercado mesmo. Rafa, um me dar cover. Olha que eu fui arranjar da minha vida. Rafão ah, para me dar cover. Rafa! <risos> <risos> <risos> Mano, perfeito, rapaziada. <risos> Tem caverna, eu acho. Puxou o palácio e matei. Ai, que que é isso, nós? Eu nem apareci ele. Oh, como que ele me varou? Tava no meio da janela. Ó, o já decidiu a gravação. Não, pior que eu não decidi não. Tô gravando, Gabriel. Então tá perfeito, você tá maluco. Ai, polex, caiu. Tem aqui, tem aqui dois, dois, dois, são dois. Ah, rota, tá Peguei um. Outro, outro, outro, outro. Olha onde o Rian foi. O cara tá. Ai, tá cheatado, mano. Quê? Poxa, o que que eu ouvi? Galera, rata do pai E ele tá bem quente Nada... Ah, meio Meio tem Vou pegar okay, Meio, tira né? a cara Meio, tira a cara Meio Ah, surpresa! Oh. Meio, tira a cara Tira a cara Tirei, tirei a tá cara Tá na liga, Polex. Você pega a faca Tá, tira a cara eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou distrair ele, ó Ó oh. Olha yeah. <risos> A cara dele é ter ficado engraçada, hein, mano Mano, como assim? Vou plantar nessa mano. maluco, velho. Calma aí, tá liga, vou pegar a liga. Tira a cara, tira a cara, Filipão. Pega ele, pega ele. Ai, pidei um pouquinho, mas matei, calma. Oi. Todo mundo morre. Não, todo mundo morre, confia, todo mundo morre. O segundo clique eu vou comer ele com tudo. Ele vai checar, mano? Ah, que que é isso? É, o Nibu também era é uma nova. <risos> Não, mas a bomba tava pra liga, cara. Mano, vou abrir palácio aqui. Fica chucaverna, caverna. Quando eu abrir palácio, vocês entram bomba fechou? Posso fazer um prêmio pra você? Posso, palécio? Pode, pode, pode. Caiu bombear, galera? Pode, pode. <risos> Tadinho, mano. Pô, mas é sem calar agora. Aí, aí que a gente percebe o quão, quão importante é o som, né, mano? Sempre Sem é... é brincadeira. Ele tá querendo levantar é, algum ponto isso, pra tá. parecer sério no meu vídeo tá vendo galera ah, não... mano Fudeu. aí ó. esse nozes, viado, É um time o que, que ele tá fazendo na B ainda, cara? é o Clutch ah, o de CT CT CT CT CT CT CT CT CT eu sei, eu o sei, de que CT CT CT a da boca, moleque. <risos> <Man>. <risos> Pô, <risos> a gente não vai perder isso daqui não, hein, gente Por favor É, Rafaão e Filipão faz, faz o entre Depois que o Felipe era fazer a, a smoke Ele vai fazer a bagulho pra vocês Eu vou comer rato costas, tá ligado? Vou botar bem safadinho ali Entrei, Entrei. Entrei. Que isso? Areia Ajuda, Rafaão um Peguei, lá. peguei um, peguei um Ca eu cabecinha, peguei. deixa eu pegar a cabecinha Vou pegar a cabecinha, relaxa Eu vou plantar, já, eu é. vou plantar, vou plantar Pra distrair mais os caras Matou Tem jungle, jungle Matei jungle O último vai ser ele Não, tem jungle ainda Tem dois, tem dois Dessa, Matei? Ui, papai O nosso geralmente é o da B tá Não, lá, pegar, não, não dá cara pra esse cara Caraca, se eu o ah, cara agora ah. Não dá cara pra esse cara Isso ah, foi não, muito bom ele... ele me pegou, mano ah, para. L. Ele tá perfeito Demais Tem janelão, na Tem a Tem a Tem a, time bom Cuidado no L, cuidado no L, R. Tchel, Tchel. Que. Que pé. Ai! Que time maravilhoso. Calma aí, é se bora. Tetei, Jess. Ah, que, que ele veio me checar, nozes. Esse nozes é muito alma, um, mano. Felipe Ai. do céu, movimentação. Eu, eu vou fazer o entre vou B, vou fazer o entre, vou entre B, vou fazer o entre de B. De B. De um B. Não, a gente não tá sozinho Não, aí, não daí. só vai, R. É esse mesmo, é pra gente não fazer o só vai. Pode vir. Boa, boa, boa. Aí, ó. Aí, ó. Hum. Vai vai de Tá lá. Aí, olha oh, a entregada. Olha a brincadeira. Olha a brincadeira, galera. Olha a brincadeira. Foi, foi olha a brincadeira. Mercado, foi que mercado, foi. mercado, mercado, mercado. Mano, pelo amor linda, de Deus. linda, mano. Ó, agora eu vou abrir o palácio e o me liga, fechou? Eu vou rasgar esse palácio aqui, né? Ligação, peguei um. Matei <risos> a. Boa, Léo. Tá na B, tá na B marcando. marcando. Linda, rapaziada, <risos> linda. Vamos, <risos> <Linda, rapaziada, risos> vou passar ele, Felipe. É, ele tem. Ai! Achei que eu encontrei um amiguinho aqui. Fala. Deixa, deixa eu pegar a base, eu vou pegar a base na faca, tira a cara do CT. Ai, ah, eles imaginam tudo, igual. mano. Linda. Pra o. Ixi, yeah, vou me pedir Ai, esse smoke lindo, foi linda também, hein? Você entendeu a minha ideia? Não, né? Passei ele, tira a cara. Peguei janela. Relaxa, né? eu passei B na, na maroto. Tá. Ai, caraca. Opa, palácio! Matei. Deve ter um Pab, ainda deve ter um P. Ai, ah, os dois estão lá, galera. Um tapete. O que, que, que eles estão fazendo lá na B? Na B? Ah, o Felipeira tá chutado aqui, você viu, né? Vou dar um tap... mano, mano. mano, eu juro, eu não tô. Só por precaução, eu vou deixar a Steam do Polex e do Felipe aí no comentário fixado. Ah, Ai. Ai. Eu, eu fiquei impressionado agora com o Colex. E, e ele gravou isso aqui. Ai, olha, dias, olha, né? olha. personal hack. Nossa, é verdade. É verdade, Felipe. Olha Safado. Isso. Vai, todo mundo passa no tio. Eu vou bangar duas. Na real, o Rafão banga e eu planto B. Ó. Oh. Cabeça em liga. Cabeça em liga, pai. Ah, mercado em vou <risos> Tem CT, galera. Tem CT. Tem CT, Rian. Meu deus, Nico! Caraca, Nico, Nico, peça na vinda final, véi. CT, tem CT, tem CT, é CC. São dois, são dois vivos. Jungle, jungle. Janela. Janela. De CT. Ele não Nossa! Oh, um demais. Tá de uau. Ah, tá CT outro, tá CT outro. Out. Que, isso, que isso, mano. Mas ele Sim. vai achar que você nem caiu, rio, tá ligado? Cuidado. Não, o barulho de cair fez, mas talvez o cara não viu. Ai, sobe de novo. Mano, isso dá muito medo, velho. Dá, velho. Esse S, tá, né? S mano, cê é louco. Oh, dá a volta a CT, pai. Caralho. Nossa! Se pegar ele lá. Ó, CT. Isso vai ser muito KI. Meu Deus, <risos> isso vai ser muito KI. Mano, ele vai é suspeitar, yeah, viu? Rian, você foi KI. <risos> Muito OP. É galera, o Pulex, mano, mandou a cal. O som é o detalhe mais importante do gol Se não, o detalhe mais importante deu pra ver, né? Quando o pai simplesmente colocou dois travesseiros no pé e não fez barulho nenhum. Bem, vocês assistiram. Dois vídeos aqui no canal todos os dias. Se inscreva, me ajuda a bater um milhão de inscritos, falta pouco. É isso, tamo junto, valeu. Eu, Rinha, vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachão 1337. 13, Falou!